Esses olhos fundos, tá bem? É porque aqui ninguém dorme. A insônia tem nome de polícia, milícia, tá me entendendo? A nossa casa se chama barraco, o pesadelo tá fardado, armado. Vocês estão me ouvindo bem? É pouca vida para muita morte. É lona preta, é pele preta, é reintegração de poços. Vocês têm até as 23 horas pra desocuparem aqui tem bem? Legal. Vocês têm até as 23 horas. Que é o um mandato? A determinação que a gente tem é essa que vocês têm até as 23 horas para sair de uma é legal. forma legal. pacífica. Depois a gente vai entrar, a gente vai fazer a retirada de vocês de uma forma pacífica, pacífica. também. Pacífica? Tá bom. Pacífica. E vai tem ser lá no metal né Não Depende pode, é. de vocês colaborarem Não. com a gente. pelos nossos direitos, pela cultura, que querem nos impedir de ter isso, pessoal da periferia que não tem oportunidade de estar tendo cultura aberta assim, e o que tem eles querem tirar. Então. Os próximos passos é mostrar cada vez mais que a luta unificou, agora somos aprendizes, educadores, secundaristas, estudantes de uma forma geral. Periferia forte, unida, consciente é revolução, mano. É quebra do Estado, entendeu? Acabou. Periferia se uniu, ferrou. Acabou a paz.